Toda vez que havia um membro, um, a anistia adotava um membro, no caso de presos políticos no Brasil, evidentemente se tornava mais difícil para o próprio governo militar, para a repressão, exercer uma, uma tirania absoluta sobre os presos políticos. Então, eu acho que é importante ressalvar dois pontos do trabalho da anistia. Um, o fato dela ter... É, feito um trabalho concreto em relação a mim, que me beneficiou concretamente, e do outro lado, o trabalho que faz ao nível mais geral da sociedade, porque ele não só se manifesta em relação à pessoa, mas vai se manifestar em relação às pessoas em geral, à sociedade. E por último, é, eu tive muita solidariedade quando eu cheguei na Europa como refugiado. Eu fiquei na Bélgica, fui acolhido pelo governo belga, né, na condição de refugiado das Nações Unidas, e nesse momento eu realmente tive muita solidariedade dos membros da anistia na Bélgica e na Holanda. Inclusive hoje tenho grandes amigos, tem pessoas que vão ao Brasil, né, que são desses países que nós mantemos relação, que foi extremamente importante, não só a ação no Brasil, mas a ação depois na condição de refugiado aqui para me integrar na Europa.